E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Vou passar uma dica aqui para vocês, quando vocês quiserem comprar pneu. Sempre que vocês forem comprar pneus, vocês olhem a etiqueta no pneu. E essa etiqueta, ela é muito importante porque muita gente se percebe quando vai comprar pneu, né? Então essa etiqueta aqui do pneu, ela tem duas informações importantes, aliás três, né? Se vocês perceberem aqui ó, desse lado aqui, Existe um gráfico que vai da letra A até a letra G. Então, mostra a aderência do veículo ao solo. Então, quanto mais para cima, né? quanto mais perto da letra A o gráfico estiver, menos aderência ao solo ele tem, ele economiza mais combustível. E o gráfico aqui da direita, quanto mais perto da letra A ele estiver, ele, é ele faz mais drenagem da água. Então ele retém menos água. Então na, em condições de chuva, quando você está numa pista muito molhada, quanto mais perto da letra A o gráfico no pneu estiver, ele drena melhor a água. Quanto mais para baixo, quanto mais no final do gráfico, ele drena menos água. E aqui, esse gráfico mostra a quantidade de ruído, os decibéis que o pneu ele produz. né? Então quanto menor os decibéis, menos barulho ou atrito ao solo ele faz. Então toda vez que você for comprar um pneu, você se atenta na etiqueta do pneu que você está comprando então quanto mais perto da letra A estiver, esses dois gráficos aqui esse aqui é o atrito em relação ao solo quanto mais perto da letra A menos o atrito e aqui é a drenagem de água, quanto mais perto da letra A mais água ele drena só para vocês entenderem muita gente quando vai comprar pneu eles não se atentam a esse detalhe e lembrando também, né, um detalhe que Quanto mais perto da letra A os gráficos estiverem, mais caro é o pneu. Então, por exemplo, esse pneu aqui é bom, porque ele está mais ou menos na metade, né? O ideal é comprar até a letra C, né? Então, se os dois gráficos estiverem aqui, no máximo, até a letra C, é o ideal. Então, toda vez que vocês forem comprar pneus, sempre procurem observar na etiqueta do fabricante qual é a relação de atrito ao solo, né? a resistência que ele tem ao solo, e também a capacidade de drenagem do pneu que você está comprando. Tá? E também esta parte aqui mostra o nível de decibéis ou ruído que o pneu produz quando ele está em atrito com o solo. Tá bom, pessoal? Essa é uma dica muito interessante que muita gente despercebe e talvez possa ser de ajuda para você na hora de você comprar o seu próximo pneu. Outro detalhe é que sempre compre as medidas originais para o seu carro. Então, no manual do seu carro existem as medidas corretas para o tipo, de, para cada tipo de veículo. Caso você desconheça a medida correta para o seu carro, a medida de pneu para o seu carro, consulte um especialista ou entre em contato com o fabricante que vai te orientar qual o pneu correto que deve ser utilizado no seu veículo. Tá bom? Essa é uma dica muito importante, espero que você tenha gostado. Deixe um joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam aprender essa dica. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!